Tropa. Parece que deu ruim para os diretores do Google e do Telegram Eu não falo do Telegram aqui em si Mas nosso canalzinho aqui do YouTube Que faz parte da empresa Google Já teve mais de 5 mil Presta atenção 5 mil vídeos deletados Porque simplesmente a plataforma não para de censurar nossos vídeos Desde 2017 Nossos canais passaram a Receber bandeiras amarelas do tipo: seu vídeo não condiz com os que os anunciantes querem e, portanto, nós iremos desmonetizar seu vídeo. Desde então, eles passaram a promover o jornalismo profissional, como chamaram. Eu falo para vocês: pesquisem Bolsonaro ou Lula no YouTube e eu desafio vocês a encontrarem qualquer vídeo que não seja de uma mídia podre, que não seja de uma mídia arcaica, é isso. Se você for lá em um alta em notícias e política, só vai aparecer sites e páginas dessas mídias esquerdistas. E nós, que tínhamos o canal explodindo em quantidade de visualizações e de inscritos no passado, de repente fomos freados, e não somos mais compartilhados, e não somos mais recomendados, e nós hoje vivemos do nosso público que construímos no passado. Claro que ainda há o compartilhamento orgânico em grupos de WhatsApp, que foram cada vez mais censurados, em grupos do Telegram, mas mesmo assim é muito pouco comparado à exibição do próprio YouTube, que antes, nossa, esse vídeo está tendo visualizações, tem um assunto interessante, está falando sobre esse assunto aqui, vamos compartilhar, tem muitas pessoas vendo. Hoje eles não fazem mais isso. Sumiram conosco. E tudo pra quê? Pra hoje, eles mesmos, os diretores do Google, serem taxados de fake news. Ah, o mundo não dá voltas, tronco. Ele capota. Ele dá 360 graus, cara. Né? Pirueta. É isso que o mundo faz. Então, eu estaria aqui triste pelo Google se... Eu não acreditasse no karma, na lei da ação e da reação. Vocês censuraram todo esse tempo, passaram pano para esses esquerdistas, tentaram promover essa falsa informação e hoje são engolidos pela própria. Hoje o Google ele não está preocupado comigo, não está preocupado com você que está assistindo nossos vídeos. Não, eles estão preocupados com os bilhões que eles fazem. Através das suas redes de pesquisa, através do seu YouTube. Estão com medo de terem que financiar as férias do William Bonner daqui para frente. Então, antes de lermos aqui a matéria, participem da nossa décima rifa. Você gostaria de ganhar mil reais no Pix? Compre quatro rifas, leve cinco e a cada rifa comprada, um esquerdista passa mal. Tá bom? E vamos lá. Procuradoria Geral da República pede ao STF para investigar diretores do Google e Telegram por ação contra a PL das fake news. Então a Globo pode falar o que eles quiserem disso, seja a favor. A Rede Wall, CNN, todos os sites, qualquer político pode falar se for a favor da PL. Agora, se os mais afetados forem contra, aí... Entra um mar de subjetividade. Vamos ver aqui se há alguma informação, alguma prova de que eles realmente cometeram algum crime. Ou eles vão ser sempre subjetivistas. É fake news e eu não preciso falar mais nada. Beleza, tá. O pedido a PGR foi encaminhado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Que por um acaso, falo aqui para vocês tá com um processo lá no STF por corrupção há mais de dois anos parado. Hum, será que é rabo preso? Será, gente? Será? Que acusa os dirigentes de contundente e abusiva ação. Novamente, completamente subjetivo. Ele não fala. E essa é a estratégia desses políticos. Eles não falam o que, que eles fizeram. Eles só dão um nomezinho. Abusiva Ação e contundente, tá, mas o que que eles fizeram para receberem isso como crime contra a aprovação do PL? Lira argumentou que as plataformas instigaram, instigaram usuários a pressionarem os congressistas. Bom, isso foi verdade, não é mesmo? E promoverem campanha de desinformação é o clássico, né? Eles são fake news, eles são desinformantes. Hum, hum. Uhum, uhum. Até agora, eu tô há quatro anos no inquérito das fake news Com meu Facebook e meu Twitter bloqueados até hoje Ainda estou esperando alguma notícia falsa Alguma prova da existência desse gabinete do ódio O próprio Alexandre Moraes disse que a PF disse que não existe Mas eu tenho certeza que existe Eu tenho certeza, tá bom? É, é desinformação É o maior cara de pau o fato teria sobrecarregado o portal da Câmara e, consequentemente, os trabalhos da Casa. O presidente da Câmara alega ainda que os representantes buscam preservar interesses econômicos. Ah, mas isso é verdade, não é mesmo? <risos> e tem lançado mão de toda sorte de artifícios em uma sorte da campanha de desinformação, manipulação e intimidação. Ou seja, eles não precisam falar nada, né? Qual foi a desinformação? Qual foi a manipulação e qual foi a intimidação? Eles não falam, porque não precisam, não é mesmo? O povo tem que ir 80, aproveitando-se de sua posição hegemônica no mercado. Ao requerer a abertura de inquérito, a vice-procuradoria-geral da República, Lindor Araújo, afirmou que é preciso esclarecer as condutas narradas pela Câmara, além da apuração de crimes contra as instituições democráticas, contra a ordem, consumerista e contra-economia e as relações de consumo. Novamente, o é, que, que eles fizeram? Qual é a única prova? O que, que é isso? Né? Narradas. Sabe o que, que é narradas? É narrativa. Não há provas, então não tem condutas com provas. É condutas narradas pela câmera. É desinformação. Eles estão fazendo desinformação. O caso deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Oh, really? Quem poderia imaginar? Ele mesmo, Alexandre de Moraes e comando o inquérito das milícias digitais na corte. Na quarta-feira, Moraes determinou ao Telegram a exclusão de mensagens aos usuários contra o projeto e a publicação de uma retratação. No início do mês, o governo obrigou o Google a indicar como publicidade uma página que também criticava o projeto. O link direcionava para um texto com o um título O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Apesar do título, eles eram objetivos em seus comentários. Eles explicavam por quê. Procurada pela CNN, a Google não vai se pronunciar sobre o assunto. A CNN entrou em contato com o Telegram e aguarda. Retorno. E ontem nós tivemos isso daqui também. Alexandre de Moraes impõe multa de 100 mil por hora para o usuário que usar VPN para acessar Telegram em causa de suspensão. Ou seja, ele acha que ele é o dono da internet. tá Se você mudar seu VPN para qualquer outro país, agora você é um criminoso e você vai pagar 100 mil reais por hora. Então, assim, Hum, não pode, não pode, não pode. Ele que manda, ninguém vai seixar, ninguém vai seixar. E aí nós tivemos os grandes memes aparecendo. Né? Aqui tem primeiro Felipe Neto, que simplesmente é, é taxado novamente de fake news pelo Twitter. Ele disse assim: Telegram é um dos maiores vexames da história das big techs. Foi obrigado a falar a verdade. Apagou a mensagem mentirosa e enviou outra de mentira, desinformação ilícita e fraudulenta. Novamente, subjetivo, subjetivo, subjetivo. É desinformante, ele tá me dizendo, mãe, mãe, ele tá me desinformando, tá? E aí, tem o, o post dele aqui, e aí vem, né, novamente o Twitter, taxa de fake news, e diz o seguinte: é falso que o Telegram tenha admitido a desinformação e admitido que tenha induzido as pessoas a envio da nova mensagem. Se trata do cumprimento de uma ordem de Alexandre de Moraes do STF e não foi escrita pela empresa. Ou seja, tá? Toma esse, toma esse. E aí, vários memes aqui. O Roger Rocha Moreira postou o seguinte. Tente provar que a pele da censura não é sobre censura, censurando o Telegram de falar sobre a censura. Ah, oh, what? O que está acontecendo? É o que eu falo para vocês do efeito Sprite que vocês já tem eles de cor agora. Toda tentativa de remover um conteúdo, uma informação na internet, se volta contra o seu soro na vasta replicação dessa mesma informação. É o que nós estamos vendo, né? Foi genial do Telegram. Aqui o perfil Joaquim Teixeira postou esse meme aqui. Da espanja, né? Toda fétida dali. Conversei com o ministro cabeça de ovo? É o Telegram que vai ser censurado, e não os usuários. Ai meu Deus do céu, véio. Ai os memes, os memes vai ser proibido. Um dia, memes podem ter certeza. Tem mil reais de multa por hora para quem postar meme. Tá bom, tá bom. Agora querem o nosso canal 100% sem censura? Nos siga no Cost TV, onde cada like que você dá, o cada like que você recebe, cada interação que você faz, você pode ganhar um dinheirinho. Tá bom, então se sigam lá fortaleça a si mesmo e também estamos rumo aos 300 inscritos lá, chegamos aos 209 e até o próximo vídeo. Também apoiem a nossa rifa e até lá. Tchau, tchau.